E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e olha só galera, é ele, o menino de ouro, campeão da Copa do Mundo com 18 anos, teve o seu contrato renovado com o PSG, depois aí de negociações, o Real Madrid querendo cara e tal, o Real Madrid é aquele time... Que sempre quer uma mega estrela, né, mano? Tipo, eles não se contentam, né? Eles sempre querem trazer aquela estrela pro Real Madrid. Isso já é uma característica do, do, do Real Madrid. É, não sei se vocês lembram dos Galácticos, né? Que tinha a Zidane, Ronaldo. É fenômeno, né? Eita, atropelaram o BAP! Caraca, malandro. Olha aí, ó! lesionou do moleque já! Aquele time que tinha... É, Zidane, né? Tinha o Figo, o Beckham... Caraca, era um time espetacular. Inclusive eu tinha uma camisa do, do Zidane, mano. Número 5 daquela época. Era um... Um timaço. Mas é um time que não deu certo, né, mano? Ele... Se eu não me engano, até o Vandeleiro Luxemburgo foi treinador. Os caras é, não ganharam... Aquilo que muita gente achava que ia ganhar. Que era a Champions, né? Acho que naquela época eles não ganharam a Champions. Acho que ganharam um campeonato espanhol. Mas é um time que não deu liga, né? Era muito cara bom na frente. E atrás tinha Michel Salgado, tinha uns caras, né? <risos> Mas depois eles, os caras tiveram o Cristiano Ronaldo. Contrataram o Kaká, né? Que era o melhor do mundo na época. E o Real Madrid sempre teve esse negócio de querer trazer, né? Trouxe o, ha o Hazard, que não jogou nada Trouxe o Bale, que querendo ou não fez gol em final de Champions League E os caras queriam... o Cara, o time tá legal, velho, o time do Real Madrid Tá bom, mano, o Vinícius Júnior tá jogando bem Acho que no sistema ali do Ancelotti É, é um jogo que é muito pro Vinícius Júnior correria e tal Contra-ataque pra caramba enfim, galera, o BAP renovou com o PSG. Uma bolada, uma grana absurda. Caraca, mano, é muito dinheiro pra esse moleque, cara. Rapaz do céu, os caras da Arábia lá, mano, do Qatar, os caras não brincam. Comparam o, o Neymar, né, acho que foi 250 milhões de euros. E o BAP, depois da sua conquista, né, digamos... Financeira aí é... Comprou Uma mansão no GTA V É tanto dinheiro que ele conseguiu Comprar uma mansão dentro do GTA eu vou mostrar aqui Pra vocês, e olha só galera Uma das cláusulas da renovação é... Ele teria que usar Ele tem que usar Um carro é... francês Que é esse Clio aqui, maravilhoso Um carro sensacional é... Francês aí Mas lógico que ele tem os outros carros, é botei o Clio logo aqui na frente, mano é do BAP, velho, mas lógico que ele tem os carros mais cobiçados e caros é... desse mundão temos aqui, ó, essa Bugatti Divo, temos o Koenigsegg não sei se é assim que se pronuncia sempre falo errado esse nome, Regera temos aqui a Bugatti Super Sport. aqui um Mercedão SUV, né, para andar com a família, um carro gigante Aqui, ó. E, cara, essa mansão tá simplesmente sensacional. Eu mostrei o BAP para pra vocês aí, o cara de Tartaruga Ninja. Ó, cara, essa mansão, galera, acho que ela tem cinco andares. Cinco andares. É simplesmente sensacional. Ó, só na entradinha aqui do BAP, já viu aí, ó, que o menino é fã de Lego. E temos aqui, ó, no, na entrada, um... Tem aqui ó, uma piscininha aqui embaixo. Seria legal se tivesse uns peixes também. Provavelmente deve ter, mas a gente não consegue enxergar. Mas tem um carro aqui ó, de Lego. Uma Bugatti de Lego montada. Tá aqui a sala de jogos. É... Logo aqui em cima. Tem ali a mesinha de sinuca e tal. Eu não acho que o Mbappé tenha a cara que joga sinuca. Deve ser um jogador de Playstation, Xbox cara pra isso, né? <risos> uh, temos aqui uma TVzinha. Cara, essa mansão tá muito louca mesmo. Um relógio aqui, ó. Aqui é uma cozinha, um barzinho. Ó, essa aqui é a vista da nossa mansão. Ou melhor, na... olha o tamanho dessa piscina. Dá pra pulada pular daqui de cima, velho. Olha o tamanho dessa piscina gigantesca. Caraca, é essa cama aqui fora, mano. Ah. <risos> Rapaz, isso aqui é modalidade nova, hein, mano. Modalidade nova aí, botar uma cama pro lado de fora. Talvez seja só pra tomar um sol, mas sei lá, estranho numa cama, né? Mas enfim, nós não entendemos esses novos engenheiros aí, novos arquitetos. É... Vamos... É, para aqui, pra parte de baixo. Eu mostrei os carros, né, que tem ali, né, pra vocês. Enroscando. É Enrosca! Que sobe lá em cima. Tem até um sistema de monitoramento ali. Vamos descer aqui as escadas. É. Iluminado aqui, ó. Cara, é cinco andares, velho. Cinco andares. Olha aí a escadaria aqui que tem que descer, mano. Já dá pra treinar aqui, ó. Cara, meu teclado tá muito ruim, por isso que eu nem tô. Olha isso, mano. Onde vai dar? Eu acho que vai precisar de um ó oh. e rapaz ali ficou faltando não carregou temos aqui o quarto do bap irmão ali é a piscina ali galera ó e olha só o que tem dentro do quarto é, do bap esse carro aqui que é uma, é uma ferrari se eu não me engano é aqueles modelos é, antigos de corrida né eu não sei se esse aqui é aqueles modelos antigos de corrida e o volante ali, ó, do lado direito, mano. Será que é uma versão aí em inglês? Não sei. Olha o tamanho dessa piscina gigantesca. Aqui, a TVzinha ali, né? A cama. Placa, já precisa ser um quarto desse tamanho aqui, velho. Rapaz. Ó. Como vocês podem ver aqui, ó, essa parte aqui, ó, da, da, da, da piscina. Ela vem aqui. Ó. Achei que era vidro, mano. Olha isso, cara. O que é uma cachoeirinha que tem aqui. As Olha o tamanho dessa piscina. Piscina olímpica aqui, ó. Visão. Ó, se você olhar daqui, ó. Olha é, quantos andares tem, ó. São um. Ó, um, dois, três, quatro. E o outro lá em cima, cinco. São cinco andares, mano. Cinco andares. É. Uma mansão. Uma casa, velho. Já imaginou, velho? Cinco andares, cara. Rapaz do céu. Vou subir aqui para ver se... Ó, esse outro aqui... Outro andar. Aqui outro andar. Tá, o primeiro aqui. O segundo. Isso aqui é a outra cozinha, né? A linha de jogos. A visão sensacional de Los Santos ali, ó. Depois eu mostro com aquela câmera... Mas, ó, e é o que o outro andar. Cinco andares, irmão. Cinco. Ó, tem esse outro andar aqui que é, é um estúdio. Um estúdio aí, ó. Pra tá ficar investindo na música francesa, no rap francês. Alguém já ouviu um rap francês? É um estúdio aqui, ó. É. Música, gravação e tal. É a mansão de rockstar. E aqui o outro andar. O outro andar. Ó, esse daqui é o que a gente tava. E tem aquele de cima que eu não sabia como é que subia. Vamos ver o que que tem aqui. É, outra, outra sala. Um quarto só. Não, dois quartos. Dois quartos gigante, mano. É tipo... Cara, essa mansão aqui tá simplesmente sensacional, né, mano? Merecia ser do BAP. E vamos ver o futuro do Neymar aí, né? Se ele... Tá sendo cogitado aí no Chelsea. É, e pra uma liga muito mais competitiva que a francesa. É tipo assim, é bem... É raríssimo um outro time vencer, né? A Liga... Liga... Ligue 1. Né? Volta e meia a um... Acho que o Lille, né? Venceu aí, na né? O último que venceu. Mas acho que o Mônaco também venceu. Nessa era do PSG ricaço aí. Já o, a Premier League, mano. É tenso ali, mano. Se ele for pro Chelsea. Tipo assim, o Chelsea é uma predominância ali do, do Liverpool e o Manchester City. Mas o Chelsea tem um bom time. agora a gente não sabe como é que vai ser depois da venda, né? O Chelsea... Como é que eles vão fazer lá? Como é que eles vão montar um time para vencer a Premier League o Chelsea consegue até fazer algumas campanhas boas né na Champions League inclusive foi o último último campeão foi o Chelsea né é, tava tava ganhando do Real Madrid o Real Madrid muito louco essa desse ano né mano caraca tomou ganhando ali né e acabou perdendo ali a classificação ó agora eu vou mostrar para vocês é a mansão de longe, tá? O Renault incluiu ali do, do BAP, né? Tá no contrato, tem que ter, né? Se for Macron que mandou para ele, olha isso, galera! O rapaz é muito louco, né? muito louco mesmo. Será que dá para é? Vamos ver: um, dois, três, quatro, cinco, cinco andares, mano. Vamos ver essa lateral, a lateral aqui, aqui das escadas. Uma casa dessa que tinha que ter. Elevador, né, mano? Gigante, mano. Gigante. Talvez a casa a maior casa que eu já mostrei aqui no canal. Vamos ver essa piscininha aqui dá pra dar um tibum. É, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Comprou dinheiro aí que mudou o sistema da água aí. Você pode andar na água. Mas aí, é, o que, que vocês acharam? Ah, você, se fosse o BAP, você ia pro Real Madrid? Você ficaria no, no PSG? Cara, se ele fosse pro Real Madrid, cara, eu acho que, tipo assim, ele talvez não ganharia o salário que ele vai ganhar no No, no PSG. E acho que ganhou uma bolada também, né? Com essa renovação, né? Mas a. Ele ia ter muito mais visibilidade, muito mais. e é, Ia ganhar por fora, né? Como os caras falam, né? Provavelmente. Ia ser o astro ali do, do... Real Madrid junto com o Benzema. Ia fazer ali... Uma... Dupla com o Vinícius Jr. Eu acho que o Real Madrid tem que ter, tem, ver um cara bom ali pro meio, né? Pro meio de campo. Uns dois caras ali bons pro meio de campo. Porque eu acho que o Modric... Deve... Não deve jogar muito. Já, já é um cara velho já, né? E... Não sei, o Cross. Ele vai... Tony Cross vai continuar também. Tem que melhorar ali o meio de campo, mano. O time. Enfim, galera. O que, que vocês acham? Ó, vamos dar um rolezinho com o Renault Clio. Renault Clio, tá achando que eu vou... Aquelas máquinas ali, ó. Renaultzinho, ó. Renaultzinho. Humilde. <risos> Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Segue aí nos minhas redes sociais tá aqui em cima, ó. No lado dos... Direito do vídeo? Sei lá, tá em cima aí. Segue lá, é nóis. Tamo junto. O Real, se o... o... Neymar... Ih, caramba. Batemos. Se o Neymar for pro Chelsea, a gente vai mostrar a nova mansão do Neymar. Bom, é isso. Até a próxima. E fui!